Passamos aqui para a rede nacional. Né? Nós estamos aqui uh, uh, um grupo, uh, mas muita gente está assistindo em diversas universidades, tem sindicato, tem o MST, tem uh, vários grupos assistindo uh, online. Uh, estamos entre nós, né? depois uh, de ouvir uh, vários países, em particular as esperanças da Argentina, né? uh, nós continuamos com as nossas desesperanças uh, e o essencial para nós é o seguinte, né? todo esse esforço que a gente tem feito de colocar em rede a discussão de uma nova economia, é uma forma de aproveitar a iniciativa do Papa, muito mais importante para nós do que a, o próprio resultado em Assise, é o resultado de enraizar dentro da, da comunidade, dentro das universidades, entre economistas, pesquisadores, uma outra forma de pensar a economia. Né? É, Deixe-me puxar algumas coisas, algumas evidências né, dessa é, dessa discussão. Primeiro, que um personagem como o Stiglitz, né, mas que se junta com o Paul Krugman, que se junta com o é, é, Thomas Piketty, e, é, mas realmente muita gente. O INET, I -N -E -T, vocês podem entrar aí, tem... Eh, prêmio Nobel eh, em quantidade, tem um conjunto de pesquisadores internacionais, eh, tem eh, o eh, New Economics Foundation da, da Inglaterra, tem Roosevelt Institute, eh, tem eh, eh, Deepak Nayar na Índia e tem todo ah, o grupo ah, da ah, Universidade ah, de ah, Delhi. Temos, obviamente... Nós aqui na, na PUC que trabalhamos com o conceito de economia política, portanto, de resolver os problemas de outra maneira e não estudar modelinhos para maximizar o, o valor eh, de acionistas na, eh, nas empresas, mas temos gente na Unicamp, temos gente na UFRJ, temos gente na, na, nas federais, enfim, muita gente está trabalhando com alternativas. Eh, eh, o que eu, que eu vejo como muito positivo é que, através de uma iniciativa como essa, né, a gente pode... É, realmente é, linkar esses diversos pontos do Brasil, em vez de ser esse arquipélago acadêmico que nós somos, a gente juntar e começar uma discussão muito em sério de como a gente ensina a economia, o que, que a gente ensina, e, em particular, que a economia que a gente ensina seja compreensível para a população. Porque, enquanto a população ficar perdida sobre as propostas falem para ela superávit primário déficit essa coisa pessoas não entendem e fica uh, esse espaço de, uh, de manipulação né uh, nesse sentido nós temos essa uh, essa plataforma de, de, de discussão não é que que é, vocês entram uh, ecoframbr é de economia de francisco ecoframbr uh, e vocês podem pensar o sérgio Storch montou para a gente essa essa coisa bonita aí, né, que permite que a gente tenha os, os documentos e ter um espaço uh, de reflexão. Vai haver progresso, progresso nesse sistema, mas o básico é o seguinte, uh, nós estamos afetados, na minha interpretação, mas não sou minha, né, por uma, uh, uh, uma economia uh, que é gerida de maneira grotesca, está né, indo para trás, uh, e nós temos muita gente que, eh, com pensamento. Pensa, por exemplo, todos os trabalhos do Edu, o Eduardo Faniani sobre eh, o, o, a Previdência, né? os, eh, do Odilon Guedes sobre eh, o, a, a reforma tributária, né? do, do, do, do, do Suplicy que está aqui conosco sobre eh, a renda básica. A renda básica está no mundo, gente. Sai muito mais barato tirar aquele andar de baixo da miséria e das tragédias e, e dos conflitos políticos Uh, uh, uh, do que arcar uh, com, com, com esses dramas né? uh, Não é falta de dinheiro né? Eu queria levantar um argumento essencial Que é o seguinte né? O que o mundo produz hoje São uh, 85 bilhões de dólares de bens e serviços Dividam isso por população mundial Sabe o que é que dá? Dá 11 mil reais por mês por família de quatro pessoas se você divide os 6,8 trilhões de reais no Brasil por 210 milhões, dá também 11 milhões. Nós somos exatamente na média mundial. Nosso problema não é pobreza, nosso problema é governança, e, em particular, governança econômica. né? Então, a, a minha a, a, a sugestão, eu acho que eu reflito, digamos, todo essa, esse grupo né, que tem se reunido aqui em, em São Paulo, essa rede pela economia de Francisco, né, é justamente... É, é, traçar fios e conexões entre todo o pessoal que está tá, tá tentando pensar de maneira eh, diferente em economia, e a gente se juntar e construir realmente regras do jogo. Eu acho que é um, um, um ponto fundamental que o, o, que o Stiglitz traz né, é que eh, no, você estuda economia, você não está estudando uma ciência. São regras do jogo. Não é uma, nenhuma lei científica eh, que eh, explica que o professor primário ganhe o que ganha no, eh, no Brasil. Não é mecanismo econômico. É um sistema de força política, de exploração, mas sem vergonha, enfim, eh, do, eh, no conjunto. Né? A, a, a Finlândia vai muito bem obrigado. Na educação, ela decidiu que professor primário ganha o mesmo eh, nível, de, tem o mesmo nível de salário que engenheiro, e advogado e coisa do gênero. Né? Então, na realidade, eh, são regras do jogo. Eu eh, puxaria muito para a linha da, da, da forma como a gente ensina a economia, que a gente não pode ensinar a economia só entre economistas. Eu eh, reorientaria, e né? isso é, é sugestão, é colocar na mesa, né? porque a gente vai ter que abrir esse, eh, esse debate, é eh, você eh, pensar economia junto com as outras eh, ciências sociais. Né? Por exemplo... Nós, em economia, não, estuda, não estudamos direito. Certo? Eu, por acaso, na Suíça, estudei é, é, direito como obrigatório no curso de economia política que, é, é, que eu fiz. Por que, que é tão importante? Porque, para fazer a economia funcionar, você tem que ter regras do jogo. Como o Sigrid estava levantando, Isso são comp sistemas complexos, colaborativos, tem que ter regras do jogo. Regras do jogo se dão através de leis, de regulamentações, regulação, coisa do gênero. Né? Como é que a gente estuda a economia e não estuda o direito? certo? E o pessoal do direito que faz as regras entende de regras, mas não entende os mecanismos. Né? De que é que a gente está fazendo? Então, na minha visão, a gente teria que evoluir para estudar economia, ensinar a economia por problemas-chave a desigualdade, a destruição ambiental, o, o problema do desemprego, enfim, coisas do gênero, e juntar os esforços do pessoal do direito, da sociologia, da educação, de diversas áreas, e trabalhar por problemas-chave, coisa que, aliás, está sendo utilizado hoje na Finlândia e em muitos países como forma de educação de educação em geral. né? São transformações. Eu acho que... O que apareceu pouco, talvez, na fala do, dos tigres, é a, é a, a que ponto é, nós estamos enfrentando uma tragédia planetária. né? Agora, se as pessoas olham a América Latina, África, Oriente Médio, o que acontece na Turquia, o que acontece na Polônia, na Hungria, no, na Inglaterra, o Trump nos Estados Unidos, gente, isso aí está indo para o brejo, né? como é que se elege na... Nas Filipinas, um cara disse, não, nós vamos resolver o problema político na bala. Né? Isso circula. Né? O problema não é o idiota que a gente elege, o problema é que a gente elege ele. Certo? Gente do nível de formação uh, uh, cultural, de qualidade de universidades como os Estados Unidos, elege o um Trump. Né? Ou seja, uh, o problema é sempre mais amplo, né isso era discutido nos tempos do, do, do, do Hitler, diz, não, o Hitler era é terrível, certo? Mas o Hitler foi eleito, gente, certo? E foi apoiado por todos os grandes grupos, né por, por, pela IBM, pela Ford, pela General Motors, nos Estados Unidos, foi foi apoiado pela Siemens, pela Farben, enfim, todos os grandes grupos econômicos. Da... Não, então, vou melhorar os lucros. Né? Tem um eixo central aqui nessa discussão, que ele tocou só em ponto, é, é o, o problema da governança corporativa, né? É, uma frase muito que resume, eu acho, com muita força, é o seguinte: é, até hoje o capitalismo trabalhava com é, o conceito de é, maximizar os retornos é, dos acionistas, né? Shareholder maximization. Certo? Nós estamos evoluindo para stakeholder. Os stakeholders são o que? Os interessados do sistema ou seja as comunidades os trabalhadores o meio ambiente o, o território onde se situa a empresa coisa do género então são todos esses processos que a gente tem que é, é, tem que estar é, é, levantando né eu tenho um monte de propostas sobre reforma curricular é, da é, da economia enfim é, mas enfim o o o que eu estou sugerindo aqui é que dessa reunião aqui, das reuniões que temos dessa rede eh, de economia de Francisco, eh, da preparação eh, para a ida da delegação brasileira para, eh, para a Itália, né, para essa reunião de março de 2020, a gente aproveite um contínuo, a gente se, se junte força das diversas instituições para criar realmente uma, uma ciência econômica no sentido sério, ou seja, articulada... Eh, Uh, no sentido de construir o bem-estar, né? uh, Uma frase forte que, que saiu que o, o objetivo não é não é economia, né, Certo? A economia a economia é apenas uh, um meio.